Vamos continuar a falar sobre os mouse modifiers, uh, parte 2, siga lá. Então, para hoje, vamos continuar a falar sobre os mouse modifiers. Tínhamos visto no último episódio, para aceder aos mouse modifiers, podíamos ir a Options, Preferences ou... Se preferirem o um atalho rápido é CTRL-P. Okay? Vai desaparecer esta janela dos mouse modifiers e vamos ver o que é que não nos agrada e queremos alterar. Por defeito, o Reaper, normalmente, o botão esquerdo do rato seleciona um, uma região. Okay? O botão direito faz a seleção dos itens. Para quem tem ratos que tenham um, um scroll wheel, né? que tenham rodinha, um, por defeito tem o zoom e quando fazem clique nesse scroll wheel vão ter um, um jog. as minhas preferências são as seguintes vamos começar pelo media item okay? aqui em cima media item e vamos ter aqui o left click por default o, o que vem selecionado é selecionar o item e mover o cursor ou seja, se eu não tiver nada selecionado carrego uh, neste, neste item e o cursor vai seguir eu posso não querer isso ativo porque imaginem, tenho uma seleção uma, uma zona selecionada uh, e já tenho um, o meu cursor naquele sítio e, e cada vez que vou mexer ele vai sair de lá então o que é que vamos fazer uh, media item, left click e vamos fazer só select item ok, apply e assim automaticamente, cada vez que selecionam em qualquer sítio, o vosso cursor vai-se manter exatamente na mesma posição. Este é o primeiro setting que eu, no meu workflow, na minha forma de trabalhar, dá-me mais jeito. Okay? Eu gosto de ter esta função num botão esquerdo, okay? então vamos substituir uh, o que o botão esquerdo está neste momento a fazer, que é uma seleção, e o que o botão direito está a fazer, é mais intuitivo, o botão esquerdo, então vamos lá aqui a Arrange View e vamos fazer aqui um Right Drag. Neste momento o Right Drag está selecionado para Marquee Select Items, ok? Mas nós vamos fazer Select Time, ok? Tem várias opções, explorem, encontrem aquela que, que se adequa mais à vossa forma de trabalhar, para mim Select Time é suficiente, Ok? Então, neste momento, o Right Drag está a fazer Select Time e não, e não como estava a selecionar os itens. Mas temos neste momento o botão esquerdo e o botão direito a fazer exatamente a mesma coisa. Vamos então aqui a Track, Left Drag e vamos tirar o Select Time, ok? E aqui vamos fazer marky select items, para mim serve-me perfeitamente o just select, ok, apply, neste momento o botão esquerdo está a selecionar e convém, o ponteiro do rato tem sempre um quadradinho, quer dizer que está sempre pronto para selecionar uh, itens, ok, selecionar itens, sem mexer o cursor, dá bastante mais jeito e agora o botão direito está a fazer seleção de tempo, ok. Temos ainda a questão do, do mid-drag, ou seja, deste scrub que acontece cada vez que vamos fazer, que arrastamos o, o rato. Arrange View, mid-drag, temos Jog Wheel, ok? Se eu tirar Jog Wheel e fizer apenas Move Edit Cursor without Scrub Jog, ou seja, ele vai mover o cursor sem fazer aquele scrub e aquele jog. Se eu fizer Apply, Simplesmente ele vai deixar de fazer aquilo e vou poder escolher. Ok. Então, então as quatro coisas que fizemos foi substituir o botão esquerdo de fazer uma seleção, passou para o botão direito, o nosso botão esquerdo neste momento seleciona itens, Ok, tiramos a questão do, do jog Wheel a funcionar, para quem quiser pode deixar, eu estou simplesmente a mostrar a forma como eu tenho configurado. Uma última observação, e que a mim dá-me bastante jeito, é... Uh, não é dentro do menu dos mouse modifiers, mas é no editing behavior se repararem, por defeito o Reaper quando fazem scroll ele faz zoom, ok eu vou deixar isto aqui deste lado independentemente se eu estiver aqui ou em qualquer lado ele vai fazer zoom para onde está aquele ruler uh, acho pouco intuitivo, onde é que podem mudar isso estão a ver esta horizontal zoom center ok, se mudarem do default para mouse cursor ele vai fazer zoom sempre para o sítio onde vocês têm o vosso cursor, ok? Se eu tiver o... Neste momento tenho o cursor ali e o ponteiro do rato está neste, neste, neste trechozinho aqui. Vou fazer zoom aqui, ok? Pronto. E por hoje é tudo. Um, com estes dois vídeos dos mouse modifiers, acho que já conseguem uh, contornar transformar o Reaper num programa que vos sirva melhor para as vossas funções e vamos continuar com vídeos de outros temas, ok? Obrigado pessoal.